Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Por que nós não conseguimos amar? Talvez não seja a questão de não conseguimos amar. Nós começamos a nos interessar por alguém, a gente quer ter um relacionamento, aí começa e daqui a pouco ele vai embora. Por que nós não conseguimos dar continuidade? Por que nós não conseguimos fazer a outra pessoa ser tão conivente quanto nós? Às vezes eu me apaixono muito pelo outro e o outro nada. Ah, aí fica um relacionamento desigual, fica como se eu tivesse sempre precisando e buscando ter que fazer coisas para conquistar, né? eu tenho que fazer muito esforço para ficar naquele relacionamento. É uma coisa que vai desgastando e, na verdade, não vale a pena. Se você tiver que fazer isso, caia fora. Mas por que isso acontece? Porque não existe a interação. Não existe a interação porque você não está preparado. Você é a causa do problema. Ah, eu? Como assim? eu? É. A maneira como você age faz com que as pessoas ajam assim. As pessoas sempre agem conforme eu ajo. É óbvio que tem coisas que não é assim, né? Tem coisas que é no exagero. Então um gosta de montanha, outro gosta de ir para o mar. Não vai dar certo isso aí. Mas de um modo geral, quando você conhece alguém você entra no relacionamento, o teu comportamento faz da outra pessoa. E tudo isso vem da onde? Tudo isso vem lá da infância. São comportamentos que eu adquiri e que fazem com que as coisas aconteçam assim. E outras, né? São as crenças. Então, alguém falou lá na tua infância, você não consegue namorar, você é, afasta as pessoas, qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente vem para a vida adulta afastando. Então, uma participante que curtia, sempre curte lá essas publicações que nós fazemos. Teve uma publicação em que ela se mostrou mais, ela abriu e começou a falar coisas. Mandou daí para mim no privado do, do Instagram. Ela falou que ela, era casar, que ela foi casada, teve dois relacionamentos, e que ela busca um novo relacionamento, mas não consegue. Que ela se entrega ao amor de verdade. Né? Que quando ela começa a amar, ela ama de verdade. Então, essa crença de que ela não consegue está dentro dela. De que vai ser assim. Então, nós estamos programados para que as coisas aconteçam conforme está lá na nossa infância. Aí o que tem que fazer? Tem que tirar essa crença. Mas como é que você tira essa crença? Descobrindo que ela existe. E como é que você vai descobrir? Auto-observação. Auto-observação. Daí você vai descobrir essa crença. Aí o que acontece? Se você muda essa crença e diz assim, eu conquisto as pessoas e elas me amam, pronto. Agora, falar aqui é fácil. Eu estou sentado aqui numa boa, né? Eu já passei muito perrengue, passei muita dificuldade na minha vida em termos financeiros, em termos da maneira de pensar, em termos de amor. Eu sempre fui uma pessoa que, na minha opinião, era desajeitada, porque fui criado lá como assim, ah, você não pode, você não consegue, você é esquecido, e você não sei o que, só borrada. Então eu me tornei um homem muito fraco. Mas você vai só conseguir mudar isso quando se tiver autoobservação. Então quando você mudar essa questão, daquilo que você pensa a seu respeito, é aquilo que você pensa a seu respeito que faz você ser como você é. Então, lá no fundo, no fundo, no fundo, você acredita que você não consegue namorar, que você não consegue manter o relacionamento, que as coisas são complicadas, tá? E agora, tirar isso, tira, tira, mas, cara, tem que ter paciência e tem que ter um método. Você tem que procurar alguém que passou pelo mesmo problema e conseguiu sair. Aqui na nossa academia é o que nós fazemos, né? As pessoas vêm aqui com vários tipos de reclamações, e aí, a gente vai trabalhando, ela percebe que aquilo lá é uma limitação dela. Então, o fato de você não ter alguém, você não estar namorando, não ter um relacionamento que seja cúmplice um do outro, que seja uma amizade um do outro, o problema está em você. O problema está em você. Né? E dificilmente, ah, mas daí eu tenho, mas e se o outro não me respeita? Não respeita porque você não se posiciona a respeito. É? e se você se posicionar e o outro não quiser, vocês vão se separar, e é bom que separem, porque não adianta você ficar num relacionamento ruim, né? mas vai depender de você, da tua escolha, da maneira como você pensa. Então, comece a observar, mude seu comportamento, seja quem você realmente é, ah, mas esse é meu marido minha esposa não gostar, problema é dela. Você tem que ser honesto com você, você tem que crescer, amadurecer. As pessoas vão querer ficar com você. Existem padrões que não combinam. O padrão 3 com o padrão 4 um, um, nunca vai dar certo. Então, provavelmente, um relacionamento que nem vai nascer. um nascimento que nasce morto já. Ele se conhece um pouquinho ali tipo, tipo, e já acabou. Mas qualquer relacionamento que demore mais um pouquinho é porque tem a chance de viver juntos. Entende? Mas depende de você. Agora, não fique se cobrando. Não fique aí, ah, porque eu não sirvo É, não serve <risos> Ah, mas tá errado, tá errado Agora, ficar se lamentando Vai ficar pior, porque você vai continuar Com o problema e se lamentando Então vá buscar uma solução tá? Liga aqui pra academia Ou procura um terapeuta Procura um psicólogo né? Tá, vai procurar remédio Pra isso aí, tem E é fácil de ser resolvido Não é difícil não, cara é bem simples, é mudar um pensamento. Ontem eu tive aula aqui, aí tinha um rapaz que só vivia pedindo assim, ah, eu preciso de estabilidade financeira, eu quero estabilidade Ah, Duas aulas falando isso, quero estabilidade financeira. Aí ontem né, nós tivemos uma aula onde caiu a ficha para ele, que a estabilidade financeira não existe em lugar nenhum. Mesmo para as pessoas que são funcionárias de uma empresa, ou mesmo quem é funcionário público. É, às vezes muda toda a estrutura política, pronto, o cara perde a estabilidade financeira. Só que é muito caro ter essa estabilidade. Então é muito caro também você ter uma estabilidade no amor. É uma coisa que não existe. Né? E o amor só vive, só existe se for livre. Portanto, se você tem dificuldades de ter relacionamentos, mude você. Vá procurar terapia. Vá procurar como resolver isso. Ou procure por nós. <risos> né? Nós temos um método aqui que são sete noites. Em sete noites você cura. E pode ser, inclusive, feito através da, da, da internet, né? Nós temos o curso em IAD, tem o curso online. Então, cura tem. É fácil, simples e é barato. Porque quando você encontrar quem você é e você quiser que consertar isso, você vai encontrar no um amor. Ah, você vai ter alguém para você amar e ser amada. Se é o que você deseja. Mas tem que trabalhar com as crianças lá no passado. Sem isso, não tem solução. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, compartilhe, chame outras pessoas para fazer parte do nosso grupo, que é o que nós precisamos. E vá para as redes sociais, Facebook, Instagram, que também estamos lá. Beleza? Ó, um grande abraço, um beijo no seu coração.